E aí, Mano Brau! É vídeo novo sobre democracia direta. Eu tô fazendo aqui, fazendo um break nos assuntos que eu vinha falando, porque surgiram coisas novas, inclusive propostas bem interessantes que eu preciso passar. Eu não havia pensado antes e são coisas que agregam, tá ok? Então eu preciso fazer uma atualização. Mas quem é novo aqui no canal não sabe o que é democracia direta é isso aqui. É um governo que funciona sem políticos. Vocês podem ir assistindo esses vídeos que eu estou mostrando aqui na tela, porque eles dão uma ideia geral do assunto, tá ok? Aqui, como o assunto é mais avançado, eu não vou trocar nisso daí. Então, vou fazer um resumão geral do que eu já falei, e aí a gente toca o barco. Bom, a primeira parte que eu vou falar é sobre as críticas mais clichês que a gente recebe sobre a democracia direta. Praticamente todas as críticas são relacionadas ao direito civil. Só que isso é meio retardado, porque os aspectos econômicos que a gente poderia se beneficiar retirando os políticos principalmente pela diminuição da corrupção e da má gestão, eles geram problemas civis. Foi isso que eu falei nesse vídeo. E para quem duvida, esse vídeo foi embasado nessa pesquisa aqui, que foi, envolve vários países, várias sociedades, e mostra que quanto maior a desigualdade financeira, pior fica vários quadros civis da sociedade. Dá uma olhada nesse quadro. Ele resume praticamente todos aqueles estudos anteriores. Tá tudo aí. Olha só, a desigualdade econômica gera vários problemas civis. O mais famoso é a violência, porque a violência mata pessoas inocentes e com isso gera indignação, gera ódio. Aí muitas pessoas acabam mudando ou tendo certas opiniões mais hostis em relação à maioridade penal ou pena de morte. E muita gente fala, a ah, democracia no direto não daria certo, justamente por causa desses fatores. Só que esquece que políticos automaticamente têm má gestão e têm muita corrupção que isso gera desigualdade, que gera violência e gera esses sentimentos. Pé. Outras pessoas já criticam a democracia direta por questões como, por exemplo, o aborto. Mas esquece que os políticos geram desigualdade e que isso acaba, consequentemente, gerando um maior índice de gravidez indesejadas, principalmente na adolescência. Pé. Outros problemas, por exemplo, que existem da desigualdade é nas famílias. Por exemplo, questões financeiras, quando existe muita desigualdade, Existem muitas famílias que vão passar necessidade, passar perrengue, e acabam tendo discussões, principalmente por questões de dinheiro, que não haveriam por outros motivos. E isso acaba piorando o ambiente familiar, as crianças crescem muito mal nesse tipo de ambiente, e acaba piorando, inclusive, a própria capacidade de aprendizado das crianças que crescem nesses lugares. Consequentemente, piora bastante a educação, e aí as coisas ficam à merda. Bem... Quer mais um exemplo? Eu falo, eu falo! Quanto maior a desigualdade, pior é a mobilidade social. E como existem menos oportunidades nesse tipo de ambiente, automaticamente as pessoas passam a ver os outros como ameaças. Lógico, oh, está todo mundo competindo por uma chance que quase não existe de melhoria de vida. E com isso as pessoas passam a enxergar, principalmente grupos de pessoas específicos, como imigrantes, ou mesmo grupos do seu país, como negros, mulheres, homossexuais, pessoas que passaram a... a de alguma forma, ingressar e ter oportunidades que antes não tinham, eles passam a ver esse tipos de grupos como responsáveis pela sua estagnação. E aí aumenta bastante casos de preconceito, por exemplo. Pê. Entende o que está acontecendo? A maioria dos problemas civis são agravados drasticamente por causa de problemas econômicos. Ou seja, se a gente priorizar ações econômicas para diminuir a desigualdade, um monte desses problemas vão acabar se diminuindo. E se as pessoas vivem num ambiente melhor, mais próximo, diminuindo a desigualdade, automaticamente as pessoas vão ter mais cabeça para lidar com o resto dos problemas que ficaram faltando. Quem não prioriza a coisa certa, automaticamente não vai melhorar nada. E a galera do direito civil não está entendendo isso. Por isso critica a democracia direta, não tem nada melhor para oferecer, continua mantendo políticos que mantém desigualdade, que mantém um monte de problema. Entendeu? Bom, agora nós entramos na segunda parte do vídeo, que é em relação ao modelo que eu defendo. Presta muita atenção aqui, porque não é um modelo fixo e acabado. Galera, a vida é uma eterna mudança, a gente está em transição sempre de uma coisa para outra, tá ok? Eternamente nisso. Mas, para simplificar, a gente define estágios, tá ok? E é mais ou menos isso que eu estou falando aqui. Seguinte, para implantar uma democracia direta, isso não significa que exista um, apenas um modelo e que ele seja fixo. Olha só, na minha visão, é algo que a gente vai construindo com o tempo e inclusive partindo do simples para o complexo, do geral para o específico. Assim como é a transição de tudo na vida, tá ok? Vamos lá. O primeiro estágio aqui é o estágio dos memes. O que, que é? A gente se reunir porque é fase de divulgação para propor certas coisas para mudar. Bom, muita gente se reuniu contra certos partidos e conseguiu um certo impeachment aqui no Brasil, por exemplo. E foi justamente por causa disso, a galera começou a postar muito meme, divulgou a ideia e deu certo. Quem quer uma democracia direta deve automaticamente passar por essa fase 1, que é a fase dos memes. Bom, pra ajudar nisso daqui, existem vários meios, várias redes sociais. Uma das únicas que eu tô colaborando aqui é com essa página aqui, que quem quiser pode dar uma olhada aqui, que vai ter material. Mas pode fazer por conta própria, porque vocês são safadões. A segunda fase é a fase do mistério. É justamente quando a ideia atinge um certo apoio popular, que já se massifica, e a galera já se interessa e quer colocar em prática. A galera não colocou o impeachment em prática? Com certeza pode colocar uma democracia direta sem problemas. Eu não vou explicar os motivos disso ser, porque vai engrandecer o vídeo. Se a fase 1 for bem feita e a galera estiver apoiando, a fase 2 vai vir. Então é automático. Eu vejo que a democracia direta deve surgir mais ou menos no final dessa década, para o início da década seguinte, sem problemas nenhum. E depois nós entramos na terceira fase, que é a partir do momento que a gente vai implementar a democracia direta. Como que ela deve começar? Veja só, como eu estou apontando aqui, essa terceira fase, ela vai começar híbrida. Ela vai ter elementos da democracia representativa que a gente utiliza e vai ter elementos da democracia direta. Então, como que ela vai funcionar? É assim, maluco. Olha só. A maioria dos direitos civis vão continuar com os políticos, porque são temas polêmicos e muita gente não está disposta a deixar a população sair decidindo por aí. Então continua deixando os políticos, ou seja, vai ter representantes para esses assuntos. Mas as matérias do direito que não forem do direito civil, que predominar os outros aspectos, aí sim a população vai decidir via internet. Às vezes a população não precisa começar com todo o peso de decisão de uma vez, mas ela pode começar às vezes com 20%, depois de dois meses 40%, 60, 80, e aí depois de um ano naturalmente ela teria todo o poder de decisão nesses aspectos aqui, beleza? E olha só, à medida que vai, o povo vai votando pela internet, automaticamente ele pode votar no Direito Civil, só que não vai valer, mas a gente vai computar esses dados e inclusive pode fazer exames no povo de discernimento, ou seja, esses exames não vai valer para porra nenhuma, só para apenas para constar como os dados. Aí você sabe a galera que tem discernimento o que ela está votando, o que a galera tá botando em relação ao Direito Civil, para ver se vai ter diferença com os políticos. E se for tendo diferenças, automaticamente as pessoas vão percebendo ou oh, a democracia direta não é um erro. E aí, com certeza, ela pode, com o tempo, acabar entrando nesse aspecto aqui do Direito Civil. Tá vendo como é uma transição? Não precisa entrar tudo de uma vez e em todas as áreas. A gente entra nas que importa, que são as econômicas, ambientais, educacionais, e deixa o resto aqui, que praticamente não ia mudar porra nenhuma, com os políticos. Bom, eu acredito na educação, que a educação tem capacidade de estimular raciocínio e inteligência nas pessoas e com isso elas ficam mais eficientes em resolver problemas. Nada mais natural que a democracia direta, ela vai se especializando e com isso a gente acaba adotando o um modelo de discernimento. E o que é uma população com discernimento? É uma população que tem bastante raciocínio lógico e interpretação de texto em níveis avançados. E pessoas que possuem essa capacidade automaticamente dão mais atenção a discursos de pessoas que são mais bem embasadas estão no meio científico, especialistas de assuntos. Não quer dizer que essas pessoas estejam certas, mas quer dizer que o nível das ideias discutidas e propostas em prática acaba atraindo mais essas pessoas. Então a maioria dos projetos de leis que seriam propostos automaticamente viriam de universidades, de áreas técnicas, ou seja, pessoas com as melhores soluções, inclusive com pensamentos bem mais avançados, trariam para esse tipo de população voltar. Olha que legal! Uma crítica muito comum que a galera me fez quando eu defendi isso foi falar: pô, as pessoas que têm discernimento são a minoria. Então a maioria da sociedade vai ficar excluída das, das decisões. Eu não me considero bem assim, sabe por quê? É só você ligar essa política aqui do discernimento a uma renda básica. Então todas as outras pessoas teriam renda básica. Então as pessoas que não tivessem capacidade de discernimento poderiam ficar em casa, ir para ambientes, inclusive rurais como Ecopolos, elas dariam conta de tranquilamente pagar certos cursos para aprender, elas adquiririam discernimento e poderiam votar para o resto da vida. Ou seja, o que eu estou preservando aqui são discussões de alto nível que podem resolver problemas de alta complexidade, que é o que a sociedade precisa. Então relaxa, a intenção não é excluir ninguém, é principalmente melhorar a qualidade da gestão do governo. E isso retorne benefícios para todo mundo. Tranquilo? Mas nem por isso eu vejo discernimento como a fronteira final. Porque as pessoas vão acabar percebendo que, principalmente pessoas de áreas científicas, técnicas, vão estar propondo projetos excelentes que vão estar melhorando bastante a sociedade e automaticamente vão querer conceder mais poder de decisão, de influência para a ciência. Então a gente entraria no modelo de democracia direta que é científico. Mas veja que é uma evolução gradual das coisas, tá ok? A gente vai inserindo níveis de inteligência cada vez maiores. É aqui que muitas pessoas, inclusive, falaram comigo, pô, as coisas poderiam ser baseadas em argumentos. Com certeza, desde o início da democracia direta por discernimento, a gente já ia estar desenvolvendo certos softwares para avaliar essa questão de argumentos, baseados em fatos, em evidências, que é o que a ciência se propõe. Ou seja, você vai unir o melhor da filosofia e da ciência para gerir a sociedade. É basicamente isso que é, é, é o que eu defendo, mais ou menos. Mas a gente tem que ir num processo, começar de trás e ir avançando gradativamente até chegar aqui. Sacou? Mas a população ainda continuaria decidindo suas leis. A ciência não tem as respostas para tudo, existem muitos problemas que são humanos e devem ser tratados por humanos também. Mas o que eu falo é que decisões técnicas diárias que principalmente a ciência tem um martelo de orientação que ela sabe que vai resolver, a ciência deve se intrometer para falar, olha, a gente tem que seguir por aqui. Mas aspectos mais humanitários, tal, continuaria pertencendo à sociedade. Beleza? É mais ou menos essa evolução que eu quero passar para vocês. Então, para as pessoas que vivem me perguntando como que a democracia direta vai acontecer, principalmente a gente focar aqui, na fase 1, que é fazer meme. A gente usar a criatividade, usar a redes sociais para espalhar que a gente não precisa mais de políticos, de nenhum deles, que trocar de político é tudo a mesma merda, como sempre foi e continua sendo. Se as pessoas começarem a perceber nas suas mentes que não precisam mais de políticos, que a gente pode pegar celulares e decidir as nossas próprias leis por eles mesmos, ou caixas eletrônicos mesmo espalhados pela cidade, os políticos já eram, e muita coisa na sociedade que é difícil de mudar com os políticos, a gente vai poder mudar, olha, com um só dedo. Aí as coisas mudam. Bom, e agora a gente entra na terceira e última parte do vídeo, que é para falar sobre as críticas e sugestões de melhorias que, novas que existem para a democracia direta. Vamos começar com as críticas. Esse carinha aí é o pai do Jaspion. Olha, ele fala sobre muita coisa interessante, principalmente para o futuro, relacionado à tecnologia. Eu concordo bastante com ele, e, inclusive é a referência minha que eu vou usar em vídeos futuros. Mas, muita gente mandou esse vídeo aqui pra mim porque ele criticou a democracia direta. Calma aí que eu vou explicar. Se você quiser assistir esse vídeo aqui, ele é dividido em duas partes. Na primeira, ele defende o modelo de democracia. E eu tava concordando plenamente com ele. Porque olha só, se não é democracia, a história da humanidade em relação aos outros modelos é o quê? É algum modelo de ditador, um rei, um imperador, alguém que vai dominar o poder, o resto da sociedade se fode. Na democracia, o povo tem pelo menos a chance de participar nas decisões, mesmo que indiretamente, como é hoje. O problema é que na segunda parte do vídeo, ele foi perguntado sobre a democracia pela internet, que é a democracia direta. E ele falou que viraria um caos, porque as pessoas mudam de opinião toda hora e essa volatilidade ia, imp ia impedir que certas políticas fossem colocadas e mantidas. Então, é basicamente essa a opinião dele, que a democracia direta viraria o caos. Veja bem. Esse aí foi o único motivo que ele apresentou, e na hora que ele começou a falar desse assunto, toda a certeza que ele estava fazendo panca de defender democracia, ele já começou a ficar mais inseguro, gaguejar, tentando se esvair, não deu outros argumentos, então vou, se pre... vou me prender ao que ele falou. A minha análise é a seguinte, assim como ele fala em outros vídeos, as tecnologias vão evoluir muito rapidamente e a sociedade vai ter que se adaptar a isso. Então, o fato da democracia direta ser mais volátil em relação às decisões é inclusive benéfica, porque a sociedade tende a se adaptar mais rápido. Eu não descarto o que ele falou, porque para o governo elaborar certas políticas, ele tem que manter as decisões que ele tomou antes, senão ele começa a fazer uma coisa, para, começa a fazer uma coisa, para, e não completa nada. Política precisa ser feita, precisa ser implementada, e se não der certo, você revisa, você muda, você cria novos projetos. Mas você precisa implementar aquilo que foi decidido. A grande questão é que ele está ignorando que na democracia já existem mecanismos para prevenir esse tipo de coisa e que existem hoje e podem ser aplicados na democracia direta e nesse ponto de se fazer política ele está ignorando o próprio raciocínio que ele usa em outros assuntos acredita? dá só uma olhada nesse vídeo aqui é uma palestra excelente que ele fez e fala sobre como as tecnologias vão impactar num futuro não muito distante daqui mais ou menos uns 15 anos olha só, ele falou sobre muita coisa e também sobre inteligência artificial. Aí tocou num tema polêmico, que é sobre os robôs dominarem os seres humanos. E aí ele usa um certo raciocínio para evitar esse tipo de problema acontecer. A lógica é bem simples. Se os robôs forem acabar com os seres humanos, isso é um problema, não é? Ele precisa ser prevenido. Então você usa certos artifícios prévios para evitar que aquilo ocorra. Porque se aquilo começar a acontecer, você já tomou uma certa precaução que você vai evitar aquilo por completo. Então, seguindo esse mesmo raciocínio, o que ele propôs para evitar que os robôs assassinassem os seres humanos, acabassem com a nossa vida, seria colocar um botão vermelho. Porque a partir do momento que eles começassem a ter planos e coisas que fossem contra os nossos interesses, você aperta e destrói eles, automaticamente. Olha só, eu ainda vejo meios por quais os robôs com inteligência artificial elevada poderiam se burlar disso daqui, mas é assunto para outro vídeo. De todo modo, eu concordo com esse tipo de raciocínio, porque é uma medida eficiente, querendo ou não. E eu ainda acredito que o futuro com os robôs será excelente. Robôs são ótimos amigos se estiverem sendo criados no sistema certo. Olha só, medida prévia previne problema. Só que esse mesmo raciocínio, ele não conseguiu aplicar a democracia, velho, a democracia direta, principalmente. Por quê? Porque na democracia direta existem certas medidas prévias, que é a Constituição com direitos gerais que garantem para todas as pessoas direitos fundamentais, e inclusive leis que falam sobre a aprovação de outras leis. Quer dizer, se o povo aprovar certas leis sobre determinado assunto, automaticamente, se ele quiser mexer de novo naquela lei específica, ele vai ter que precisar de uma rigidez maior. Tá entendendo o que isso significa? Porque existem meios de, de a gente fazer o governo tomar certas decisões e políticas e querer manter seguindo aqueles caminhos, desde que o povo concorde e que a população continue sustentando aquela decisão. Se quiser mudar, naturalmente precisaria de mais pessoas fazendo peso contra para falar, não, olha, a gente não quer mais isso. Isso não é aquele raciocínio que viraria o caos, porque existe um certo planificamento, existem certas garantias que já estão atribuídas na democracia, e a democracia direta pode fazer uso disso. Quem diz que vai abandonar isso aqui? É a mesma coisa com o botão vermelho. Você está automaticamente colocando salvaguardas, garantias para as pessoas e para a execução de políticas, para que as coisas funcionem para o bem de todos e não dê merda depois. Então, o pai do Jasper foi bastante inteligente ao aplicar esse raciocínio aqui para inteligência artificial. Mas ele foi extremamente incoerente com ele mesmo ao não aplicar esse raciocínio que ele mesmo teve para esse assunto com esse outro aqui. Ou seja, ele falou muita merda sobre democracia direta e não argumentou praticamente nada. Só falou, ah, o povo tem muitas decisões voláteis e isso vai causar o caos. garoto. Tem garantias, você pode usar, assim como você pode usar o botão vermelho contra a inteligência artificial. Use a cabeça. Agora vamos apresentar o outro lado. Uma sugestão de melhoria bem interessante para a democracia direta. E ela veio de quem? Veio desse cara aqui, do homem de ferro sem armadura. Gênio, playboy, filantro, sabe como é que é, né? Pois é, porque ele é um cara que é empreendedor, tem várias empresas, e que está revolucionando muita coisa por aí. E ele é bem cotado no mundo da tecnologia. E, claro, ele tem participações, inclusive, para prevenir problemas com inteligência artificial, exploração espacial, e ele, assim como eu, também defende a democracia direta. Então, eu não sou de ficar pagando pau para nenhuma pessoa, eu geralmente divulgo as ideias aqui, falo citações de Einstein, sem falar que foi dele, porque eu acho que as ideias têm valor por elas mesmas, não precisam vir acompanhadas de ninguém, tá ok? E, basicamente, eu estou só expondo ele aqui, porque ele propôs uma coisa muito interessante que eu não havia pensado, nem, praticamente ninguém havia falado e que pode ajudar bastante a democracia direta a ser um sistema eficiente, inclusive para as minorias. A ideia é bem simples, mas é genial. Ele falou ela nesse vídeo aqui. E qualquer um que duvidar, por exemplo, do caráter dele, velho, o cara é bilionário, mas é diferente de muitos outros bilionários playboys que vivem desperdiçando esses recursos, ele coloca muita de sua grana, inclusive para propostas humanitárias. Por exemplo, a empresa dele tem várias patentes relacionadas a energia limpa. E isso disponibilizou para a humanidade, inclusive para facilitar o surgimento do Hyperloop, que é um transporte de tubo a velocidades altíssimas, que pode ser alimentado por energia limpa. Excelente, open source. Então, enfim, ele inclusive se mostra contra patentes, a favor de democracia direta. Está bem alinhado com as coisas que eu defendo. Só para ressaltar, a sugestão dele foi que o sistema passasse a facilitar mais a retirada de leis do que a sua aprovação, porque hoje tudo funciona na base de você criar leis, você coloca a lei lá no governo e a partir do momento que ela é aprovada, ela continua existindo até o infinito. Claro que existem leis com prazos de vigência determinados, tipo, ó, oh, você só vai valer daqui até aqui, ponto final. Mas ela ainda continua lá safadinha, ela só, só perde o efeito, tá ok? E, enfim, eu acho bem interessante esse esquema de retirada de leis, tipo, ó, oh, você não tá, sua safada? A gente não precisa mais ser, sai fora. Porque isso ajuda a enxugar o ordenamento jurídico que é das leis e tal, e facilita, enfim, eu sou mais a favor de simplificação de coisas. E isso é bem interessante. Uh, segundo ele, é o seguinte, para aprovar a lei seria mais difícil, então precisaria ter pelo menos uns 60% da população. Já a retirada de leis que já foram aprovadas, pode ocorrer com a minoria. Ele falou tipo, ah, se 60% aprovar uma determinada lei, se 40% ficar insatisfeito com ela, achar agressiva e tudo mais, poderia retirar. Isso obriga o quê? A maioria a dialogar com a minoria, porque a minoria tem poder de veto. Hum, então assim, democracia continua sendo é, feita pela maioria, mas a minoria tem um poder muito maior, assim, para exigir suas coisas, as coisas que quer. Quer dizer, Muitas pessoas criticam a democracia direta por ela ser tirania das maioria. A gente de forma geral por ela ser tirania de maioria. Mas, brother, a sociedade precisa todo mundo se organizar no norte e seguir, senão nada vai ser feito, nunca vai aprovar nenhuma lei, nenhuma medida, nenhuma política. E aí, o que, que acontece? Acontece merda nenhuma. É preciso ter inteligência pra gente seguir. A maioria é um caminho que a gente tem, tá ok? Agora, ou seja, isso aqui dá um poder para os insatisfeitos se colocarem. É claro que não dá pra falar, ah, existe um cara insatisfeito lá e agora não vai pro valer. Não, existe, precisa de ter uma quantidade boa de representatividade das minorias para que isso possa acontecer. Eu sugeri aqui, na verdade, é uma, isso é novo, então tem que ser testado, que precisa pela, ter pelo menos um terço da população. Mas eu acho que 40% é bem ideal do jeito que ele falou, ok? Eu só queria apresentar isso pra vocês, porque foi coisa que eu não falei antes, é uma coisa bem simples, besta, mas ajuda bastante e retira inúmeras críticas que muitas pessoas estavam fazendo pra mim antes. Eu só comecei a pensar nessa porra por causa que ele falou e tal, e por isso que eu fiz esse vídeo pra expor isso pra vocês. Entenderam? Democracia direta, existem vários mecanismos que a gente pode criar pra dar mais segurança pra população. Por isso eu digo que qualquer pessoa que criticar a democracia direta deve ter em mente que ela vai ter mecanismos de, de prevenção de problemas por exemplo, a Constituição e, claro, leis que versam sobre a elaboração de outras leis, que podem conceder mais rigidez à medida que uma lei foi, lei foi aprovada, pra, se outras pessoas quiserem, ah, vamos aprovar essa lei, mudar alterar ela tal, então vai precisar de mais gente ainda para criar outras leis. E, claro, a minoria poderia, por exemplo, vetar uma lei já aprovada com mais facilidade. Então, assim... Isso garante um maior equilíbrio à sociedade e respeito, porque os direitos fundamentais, à vida e a liberdade, estão tá garantidos aqui na Constituição, para todo mundo. E minorias, cara, minorias sempre perde, não tem jeito, velho. A sociedade precisa caminhar e nada vai agradar a todos. Isso é um fato. A democracia deve buscar o consenso, mas é, obviamente é uma busca, é uma tentativa. E tudo que eu falei nesse esquema aqui da, de dar poder para minoria, é tentar forçar um diálogo maior e que a opinião dela seja considerada. Mas uma hora, algo vai ter que ser feito e vai ter que seguir em uma certa direção. Eu tô falando isso porque tem muita gente que vive com chororô, com vitimismo. Esse é o problema, Quer criticar um sistema, mas esquece que existem todos os mecanismos que eu falei aqui até agora. A gente pode reforçar um sistema de democracia direta com os mesmos mecanismos que existem hoje e mais outros que ainda não existem. Pronto, cara, a gente não precisa mais de políticos. Basta a gente retirar esses canales, a gente decide as coisas pela internet, elimina um monte de corrupção junto, olha só o tanto de coisa que dava pra fazer. É esse o tipo de futuro que eu defendo. E com segurança, com todos os mecanismos que eu falei nesse vídeo. E não apenas os mecanismos de segurança, mas a transição gradual e progressiva, tá ok? Isso é muito importante. E olha, existem vários modelos de democracia que inclusive eu defendo. Mas eu defendo o quê? Um avanço progressivo e gradual. Primeiro lugar, o que, que é? Vamos fazer propaganda, vamos divulgar. Depois, vamos implementar. E aí depois, o que, que acontece? A gente pode começar com o modelo híbrido. Naturalmente, a gente vai dar poder cada vez maior para a democracia direta. E o híbrido, você deixa o um aspecto civil para os políticos. Não vamos gerar polêmica. E a maioria das críticas não consideram isso. E depois a gente vai naturalmente evoluir para uma democracia de discernimento, que gera muito mais inteligência os processos de decisão. E consequentemente, se a inteligência e a eficiência que a gente busca, a gente vai chegar no modelo científico. É uma evolução gradual, tá ok? Bom, era isso aí que eu tinha que falar no vídeo. E como a gente está nessa primeira fase aqui, que é de criar memes, de fazer as pessoas entenderem que não precisamos mais de político, podemos decidir nossas leis pela internet, Uh, eu, o que eu estou fazendo agora é, basicamente, colocar materiais nessa pasta e divulgar. Ela não se restringe à democracia direta, tem uma equipe que está trabalhando junto. Aqui tem um vídeo excelente que fala sobre democracia direta, que pelo número de visualizações isso está crescendo no mundo, as pessoas estão começando a querer, eu sei que ela automaticamente vai ser... Adotada no futuro pela população Então assim, é uma transição que eu considero inevitável Ela vai acabar acontecendo Então por isso que eu não tô nem aí se as pessoas não estão com cabeça agora Pra saber o que é ela Porque a crise vai piorar e com certeza ela vai ser adotada E bom, uh, quem quiser apoiar tem que forçar bastante nessa fase dos memes Por isso que eu tô sugerindo aquela página lá e é uma página pra, criada para pessoas fodas. E não tem nada a ver com esquerda ou com direita. É uma nova visão de mundo para uma nova mentalidade para pessoas fodas que vão resolver os problemas dessa porra. Então é isso aí, galera. Tamo junto até o final. Eu não queria ter que falar pra vocês da filosofia foda porque é assunto pra depois. Mas entenda que a democracia direta é apenas uma das coisas que pessoas fodas buscam. Então é isso aí. Tamo junto até o final e até a próxima. Yeah!